Helicóptero da presidência foi usado por parentes de Bolsonaro para ir ao casamento de Eduardo. Ai ai, a mais nova do reizinho, quer dizer, do presidente da República Brasileira Jair Messias Bolsonaro foi o uso de um helicóptero da Força Aérea Brasileira por parentes dele que foram ao casamento do seu filho, o deputado federal e, que futuro embaixador Eduardo Bolsonaro. E pra piorar, o próprio presidente admitiu nesse final de semana que isso de fato aconteceu com a sua benção. Questionado sobre essa mamata, Bolsonaro não só defendeu a carona da Fábio pra parentada, como ainda disse, vocês queriam que eu negasse o helicóptero e mandasse eles irem de carro? Tá de sacanagem né Bolsonaro, era exatamente isso que você tinha que ter feito campeão, tinha que ter negado. Não foi justamente você que se elegeu dizendo que iria colocar um fim na mamata, na velha política, nos marajás? Pois é, os veículos oficiais pro transporte presidencial não estão lá para ficar levando para passear os familiares da vossa alteza não. Muito menos para levá-los a uma festa de casamento. Fala sério, esse governo é o símbolo do deslumbramento com o poder, com a mamata e com o jeitinho brasileiro. Também, dizer o que de um indivíduo que passou a vida inteira mamando no estado. Só pra vocês terem uma ideia, juntamente com seus filhos, que também são políticos, eles empregaram pelo menos 13 familiares em seus gabinetes com dinheiro público. E olha que até os amigos dos filhos foram favorecidos, passando por vendedora de açaí até a personal trainer. Ai, seu burro! Mas os aviões da FAB também deram carona pro filho do Lula e mais 15 convidados E agora hein? Calma filha da puta, eu não tô entendendo essa argumentação de vocês não Afinal de contas, vocês estão defendendo as mamatas do Lula, do Pimentel, do Aécio Neves, do Cabral e de tantos outros picaretas Que beneficiavam seus amigos e parentes com dinheiro público? Ou estão se utilizando da velha política patrimonialista dessa gente, que sempre confundiu o público com o privado, para passar pano para a mesma coisa que o Bolsonaro tá fazendo agora. Pois é, a teoria da ferradura nunca falha. A extrema esquerda, representada pelos petistas, e a extrema direita, representada pelos bolsonaristas, são iguais não só nas mamatas, mas também nas passadas de pano. Não é à toa que dizem que os bolsonaristas são os novos petistas. Hashtag Neopetistas Fui!